Olá, meu nome é Leonardo e nesse tutorial vamos aprender como renomear as abas do curso. O primeiro passo para estar tá editando o nome desses tópicos é vindo aqui nessa engrenagem. Pode perceber aqui ó, que a gente não tem a opção habilitada para a gente poder estar tá editando os tópicos. Então para que a gente possa estar tá editando esses tópicos, a gente vem primeiro aqui nessa engrenagem e ativa a edição. Fazendo isso é que habilitou os campos para poder estar tá editando o nome dos tópicos, no caso é esse primeiro aqui editar. E quando vocês adicionaram os recursos, as atividades também vai estar tá aqui para poder editar cada um deles. Vamos estar tá editando o primeiro nome aqui. É, Clique em editar, ativar a sessão. E vai abrir aqui para gente essa página. Aqui está o nome da sessão. Então aqui eu vou estar tá colocando. Apresentação. Apresentação. Apresentação do curso. Salvar mudanças. Os outros campos lá, a gente não vai entrar em detalhe agora não. Mais pra frente a gente a gente mostra. Aqui, tá vendo? Ó? Mudei o nome desse primeiro tópico. Eu vou renomeando os outros aqui, de acordo com o que a gente já decidiu aqui pra poder estar tá montando esse tutorial. Que aí é... Fica mais fácil, eu já deixei pré, pré montado aqui, eu só vou copiar aqui e colar mesmo, mas o, o pass, os passos são os mesmos, depois que você habilitou a primeira vez, não tem necessidade de estar tá habilitando novamente, então habilitou uma vez para poder mudar o primeiro aqui, o restante já vai estar tá habilitado, então vamos novamente, editar esse tópico, ativar a sessão, personalizar o nome da sessão, Que eu vou colocar módulo 1 um, inserimos primeiros conteúdos salvar mudanças ele já está aqui agora vamos para o tópico 2 editar editar a sessão habilito o personalizado eu que ver é se módulo 2 Inserindo material didático. Salvar mudanças. Veja que ele já mudou. Passo para o top 3. Editar. Editar a sessão. Ativo personalizado. Módulo 3. Criando o questionário. Salvar mudanças tópico 4, editar, editar sessão, habilita personalizado módulo 4, criando um banco de questões, questionário e pesquisa de satisfação esse sumário aqui, é eu vou de deixar só como exemplo aqui teste. Mas na próxima aula a gente vai detrar, entrar, adentrar mais relacionado a essas outras opções que tem aqui. Salvar mudanças. Aqui ó. Então eu renomeei minhas abas e aquele sumário eu deixei aqui de teste como como dito. Mas vocês podem estar incluindo um texto explicativo, uma imagem, um áudio, um vídeo. Fica a critério de cada professor. Então, essa aula de renomear pastas, as abas foi isso. Na próxima aula a gente já vai estar trabalhando, inserindo os conteúdos. Então, um abraço e até a próxima aula.